Fala família TW, tudo bem? Hoje estamos na aula 3 e vamos falar sobre psicologia do trader. O que é a psicologia do trader? Em resumo, a psicologia do trader são comportamentos mentais que fazem com que você tenha resultado. Certo? É, na aula anterior, nós falamos sobre nível de acerto, não ser referência para um operacional vencedor. E eu dei uma ênfase muito grande mas a pergunta que eu te faço é, será que só fazer aqueles cálculos matemáticos sobre expectativa positiva é suficiente para garantir o sucesso operando no mercado financeiro? Eu dei a resposta naquela aula, que é não. É, mesmo você tendo um sistema que é viável para se operar, tem outros aspectos que expliquei na aula anterior que podem influenciar no seu desempenho. Né? Ou seja, em primeiro ponto, por mais perfeito, top, incrível, maravilhoso que tenha sido um estudo, ou seja, um estudo ou um backtest, isso não vai te garantir resultados futuros, tá? Estudo e backtest, isso não vai te garantir resultados futuros. Eu não sei se vocês lembram mas tem uma frase que fala bem assim, resultados passados não garante resultados futuros. Eu, se eu não estiver enganado, eu falei sobre ela na aula anterior. Ou seja, mesmo sabendo que a expectativa matemática é uma expectativa, eu deixei muito bem claro naquela aula que era uma expectativa que reflete o resultado esperado no futuro, e que depende da repetição de dados estatísticos, né, que eram aqueles dados que eu expliquei para você, que era o nível de acerto e payoff. Inclu é, inclusive, eu falei lá naquela aula como fazer esses cálculos. Ou seja, é apenas uma expectativa de resultado. No resumo, não uma garantia. Certo? O segundo ponto é o mais importante de todos é que backtesting, a emoção não está envolvida. Ou seja, são apenas números que são tratados dentro de um contexto que já passou. Então, muitas pessoas poderiam ver aquela aula e falar assim, hum, mas tá é a mesma coisa que olhar gráfico parado, olhar backtesting. É, realmente, é, é praticamente a mesma coisa. Só que se a pessoa conseguir abstrair um conhecimento ali, a pessoa, principalmente para quem entende, tem um nível avançado de gerenciamento de risco, aquilo ali é uma grande, vamos dizer assim, uma grande, um grande presente. Para mim, eu ter dados passados de um mercado é como se você me desse um presente de aniversário, entendeu? Ou seja, é, é o mais importante de todos, é né? claro, importante de todos test não utiliza a emoção. Vou deixar esse ponto é, bem, bem, bem claro, né? Ou seja, são apenas números que são tratados dentro de um contexto que já passou. Por que é importante eu escrever isso aqui e falar ao mesmo tempo? Porque isso vai ajudar você a memorizar o que eu estou falando. Certo? O terceiro ponto, gente, é que de que forma será impactado o seu psicológico se você tiver uma grande sequência de prejuízo, antes de ter um lucro? Então, esse é um problema do backtesting. Vamos supor que você faça um backtesting de dois anos para trás, tá? Sendo que nesse backtesting você tinha 70% de acerto, certo? Ou seja, pela lógica, a cada 10 operações... A cada dez operações, você vai acertar sete. Estou correto? Pronto. Agora, vamos imaginar que você começou a operar no dia 4 de janeiro de 2020. Porém, você tinha tido uma sequência de sete operações, por exemplo, de ganho. E a partir do dia 4, você entra e tem três Operações seguidas de perda, que está dentro do contexto referente à porcentagem de acerto, que ali era 70 de gain e 30 de loss. Então, vamos supor que você pegue esses 30 de, de loss assim, seguido. Lembrando que um backtest não necessariamente vai ser losses alternados, ou seja, tipo, 7 gain, 3 loss, 7 gain, 3 loss. Não é necessariamente para acontecer isso, normalmente é, é aleatório, tá? Então, ele pega o contexto geral e, e faz os dados. É, então, vamos supor que nesse contexto aqui que eu estou falando para você, é, você pegou aqueles três lá seguido. Então, para muitos, ele vai olhar para aquele operacional e falar, mano, isso aqui não presta. Esse operacional aqui, eu não vou conseguir ter resultado nenhum. Entendeu? E pode fazer com que o cara saia do operacional. Então, é a pergunta que eu te faço, que eu te faço agora, né? De que forma será impactado seu psicológico se você tiver uma grande gran, uma sequência grande de prejuízos antes que os lucros aparecessem aparecerem né essa é a pergunta que eu faço para você eu vou tratar alguns pontos aqui que são pontos importantes, são aspectos psicológicos que fazem você ter grandes resultados. Tá? O primeiro ponto, óbvio, é o gerenciamento de risco. Ou seja, se você mantém o gerenciamento de risco e limite de perdas, né? limite de perdas em dia, você nunca mais quebra. Você nunca mais quebra. Ou seja, aquele papinho que dizem aí no mercado, tipo assim, é, todo mundo que opera no mercado já quebrou uma conta ou vai quebrar. É mentira. Eu concordo na parte que a maioria das pessoas que já operam no mercado já quebrou uma conta. Mas na parte que só pelo fato de você estar tá iniciando no mercado, você tem que quebrar uma conta para, entre aspas, ganhar uma experiência, que é isso que indiretamente essa frase diz, isso aí eu não concordo. Certo? Ou seja, se você aprende a gerenciar risco, risco, é, tem um detalhe, tá? Quando eu falo de gerenciamento no mercado financeiro, eu particularmente, eu encaro, eu encaro o mercado financeiro como uma empresa, assim mesmo, né? Eu encaro como um negócio. Então eu tenho três tipos de gerenciamento e eu preciso estar com os três tipos de gerenciamento em dia para que eu seja consistente. Se um desses estiver errado, você não será consistente, ok? Que gerenciamento é esse? Primeiro, gerenciamento emocional. Concordam? Só quem concorda vai, vai falar que concorda. <risos> Pior que eu não estou escutando vocês. Segundo gerenciamento de risco do capital, concordam? Um é totalmente diferente é ou não é? Exatamente. E o terceiro é o gerenciamento é, de trade system. O que é o gerenciamento de trade system, gente? Backtest. O gerenciamento do trade system são os backtestings. Então, vou botar aqui no grey, né? bem, bem simplesão é os seus backtests, ok? O gerenciamento de risco é, já, já é relacionado ao seu capital, né? E o gerenciamento emocional é questão sobre autocontrole, experiências e habilidades aqui que eu vou explicar para você, certo? Ou seja, família, seja disciplinado tanto em suas operações com seu trade system, quanto com o gerenciamento de risco, né, gerenciamento, perdão, gente, gerenciamento de risco, aqui é tudo no ao vivo, com o gerenciamento de risco, vou pintar aqui, né, Para ajudar, tanto em suas, ajeitar aqui, sem pressa, vocês têm o tempo do mundo, né? Fiquem tranquilos. Temos aqui. O segundo ponto, galera, é o autocontrole. Nós precisamos entender que as incertezas elas fazem parte do jogo. Ou seja, incertezas fazem parte do jogo. Então, isso é ter autocontrole, é ter autocontrole né? Então isso necessariamente é ter autocontrole, né? É é ter autocontrole. Perdão pelo, né? É ter autocontrole. Então se você tem um autocontrole você já tem a você já vai entender que há uma incerteza, não há nada garantido. A bolsa não vai te garantir nada a bolsa de valores. Você não nunca vai você nunca vai operar um ativo que tem garantia de lucro. Então incerteza fazem parte do jogo, certo? E não há como eliminar não há como eliminá-las, né? E não há como elimi-eliminá-las, certo? Então você é obrigado a aprender a controlar a ansiedade causada por ela. Então, um, um, um pequeno problema que eu sempre tive. É sempre tive, tá galera, é sempre tive, não é algo que eu tive quando eu iniciei e, e tipo do nada aquilo desaparece, não, é sempre tive e eu acredito que muitas pessoas vão ter esse problema, porém se você tem autocontrole isso não te afeta. O que é? A incerteza. Então eu sempre tinha incerteza, por exemplo, se eu tivesse dois, três meses negativo ou dois, três meses positivo, a gente fica naquilo de, pô, será que o próximo mês eu vou perder, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, e que é uma parada de trade, mano, é uma parada muito estável, instável, vamos dizer assim, não é totalmente estável, tem a sua fase de consistência, sim, só que a consistência não é tipo uma consistência de você ser um investidor, por exemplo, de você ter um empreendimento né? se Você, você ser um empreendedor e você ter um negócio. A consistência ela é muito mais volátil, essa consistência. Ela, ela, qualquer deslize ela pode deslizar muito. Entendeu? Day Trade é isso. Aprendam a entender isso. Primeiro que vocês operam alavancado, né? Eu operei alavancado por muito tempo. Né? Por quê? Porque não tinha por onde correr. O dinheiro que a gente tem no bolso é aquele. Se o que é necessário para operar aquele contrato é muito além, e eu não ia deixar de operar só por causa disso mas eu entendi o risco. Então, é muito bom você fazer com que as, que as incertezas não te atrapalhem, tá? Você, você tem que ter certezas, tá? Você tem que ter certeza que, que a incerteza faz parte do jogo e que ela vai estar tá ali. Você tem que ter certeza que você tem um autocontrole, você tem que ter certeza que você tem um gerenciamento de risco emocional e de trade system alinhado, certo? Para que você é, tenha resultado, certo? Outro ponto importante é... Busque entender seu comportamento diante de uma situação de estresse. De uma situação de estresse no mercado. Ou seja, é, quem nunca teve aquele dia de fúria? Então, esse dia de fúria é um comportamento que você tem que estudar. Eu sei que nem todo mundo tem paciência de ter um diário de trade... Gente, desculpa, mas eu não tenho muita paciência para isso. Eu consigo fazer alguns meses, tal, mas sempre tem aqueles outros dias que eu não faço. Então, eu não consigo fazer todos os, todos os dias de pregão. Eu, eu, eu sempre faço só quando eu, eu encontro algo diferente. Quando eu tenho esse dia de incerteza. Desculpa, gente, eu não consigo fazer todos os dias. Eu sou assim. Se você consegue fazer todos os dias, parabéns. É isso o que eu quero que você faça. Todos os dias eu quero o melhor para você, certo? Mas eu só faço esse, é, esse diário de trading quando eu encontro diferenças, seja no meu ganho ou no meu loss. Por exemplo, se eu, se eu tive um ganho porque eu mexi no stop, eu vou, eu vou botar lá, porque eu mexi no stop. Se eu tive uma perda porque eu alavanquei demais, ou eu mexi no stop no alvo, ou, sei lá, teve uma grande notícia, então eu anoto lá no diário. Entendeu? Então, busque entender o seu comportamento diante desses momentos, né? É, procure exercitar o autocontrole. Então, você procurar entender é você exercitar esse autocontrole. Vocês concordam? Então, procurem exercitar isso, certo? É, deixa eu só modificar aqui. Vou mudar aqui para default, né? É... Você fazendo isso, você ex exercitando esse autocontrole, isso fará, isso fará né, com que você seja mais racional diante de uma situação inesperada, né? Porque ninguém espera esse dia de fúria, mas quando ele vem, você tem que tá, é, estar... Você não pode agir só pela emoção, você tem que ser racional. Se você agir pela emoção, você vai fazer besteira, vai se alavancar, sempre acontece umas, umas doideiras né? É, deixa eu ver outro ponto importante. Pronto. Vamos falar sobre o terceiro ponto no autocontrole, né? É que se você não está conseguindo obter o autocontrole, eu primeiro eu vou falar, depois eu vou digitar. Se você não está conseguindo obter o autocontrole, eu sinceramente tenho que entender primeiramente, é em que momento isso está acontecendo? Primeiro, você não está conseguindo obter o autocontrole antes de iniciar esse projeto aqui comigo, onde eu te passo conhecimento, ou depois. Se você não está conseguindo antes de obter essas informações, eu até entendo, porque daqui para frente você vai obter um conhecimento muito high level, né? então você vai conseguir desempenhar melhor. Porque eu vou te dar esses, esses caminhos um pouco mais fáceis. Mas se depois de você fazer essa consultoria, você, você ainda tiver algum problema diante dessas situações, o melhor conselho é você se afastar das operações de day trade por um tempo, temporariamente. Sabe por quê? Porque excesso de informação também na cabeça pode causar uma confusão. Isso pode te atrapalhar emocionalmente. Sua vida pessoal pode te atrapalhar no trading também. Entendeu? Então, até resolver essas situações, sob pena de colocar em risco parte significativamente, normalmente é grande do seu, do seu patrimônio, né? Porque a gente opera day trade, a gente está alavancado, etc. Então, a gente tem que, normalmente, normalmente que começa no day trade é quem está trabalhando, então ele separa um dinheiro ali, entre aspas, na poupança para poder aplicar no mercado e, enfim, quem sabe um dia trazer o mercado como uma futura experiência de de trabalho, né? eu acredito que todo mundo que está fazendo a sua consultoria quer ser um trader profissional. Então, assim, para que você não coloque em risco isso, não coloque em risco esse sonho, às vezes vale a pena você parar um mês e só analisar os seus pontos negativos e, e tentar é, procurar soluções mais óbvias que são, às vezes, uma ajuda psicológica, né, que se referente a um, um psicólogo. Eu não sou 100% a favor, mas eu, con eu con conheço pessoas que teve bons resultados, eu tive bons resultados. Assim, não foi aquele negócio tipo assim, uau, mas pelo menos o psicólogo, ele te ajuda a falar bem assim, tipo assim, é irmão, você tem problema X e problema Y. Por conta do problema Y, você está dando mais atenção para o X. Ou por conta do X, você está dando mais atenção o Y. Então, ele consegue te ajudar a gerir né, isso, né? Esses problemas. Apenas te escutando, ele consegue fazer isso. Então, isso para mim é um, é um grande trabalho. Mas que eu, eu depois de ter passado por esse é, por, pelo psicólogo, eu entendi que eu poderia fazer isso sozinho. Então hoje eu consigo fazer sozinho, porém, caso um dia eu não consiga, eu vou correr para lá. Mas até chegar lá, a gente sempre traz aquele pensamento, que é o que eu trago até hoje. É, o que ele me disse, eu já poderia ter feito. Então, o, a execução é uma parte um pouco diferente. Né? Então, para uns vai ser muito bom, para outros não. Né? Então, enfim, Então o conselho continua é isso. Se você não está conseguindo obter o autocontrole... Deixa eu botar aqui. O autocontrole... Diante, diante dessas situações que eu expliquei, o melhor conselho é afastar-se desse tipo de operação que é o day trade. Afastar-se de operação que é o day trade, ao menos temporariamente, até resolver essas situações sob pena, né, de colocar em risco parte significativa do seu patrimônio e sonho, né, patrimônio e sonho, certo? Não me levem a mal, mas esse é um conselho que eu recebi e que valeu a pena receber esse conselho, valeu muito a pena, e só depois de muito tempo que eu fui entender que é, o quanto isso era favorável para mim. Gente, eu botei autocontrole. <risos> autocontrole, perdão. Né? É, o terceiro ponto que eu não posso deixar de falar, né, que é importante, é a experiência. Né? Então, vamos falar sobre um ponto desse terceiro ponto. É que se você tem pouca experiência, cara, opere com pouco capital. Sincero, não opere com muito capital porque no início, fazer é muito importante, tá? Início é mais importante você ganhar experiência, atenção, experiência do que ganhar dinheiro. Alguém não concorda com isso que eu tô falando? Que seja em qualquer profissão, qualquer qualquer profissão, vai ser mais importante sim você ganhar experiência do que dinheiro. Porque se você ganha experiência, maiores são as chances de você ganhar dinheiro em diferentes aspectos, ok? Ou seja, é... quando se trata de trade em si, e a gente fala de experiência, tem uma frase também que ela é que eu levo ela para a vida toda, que é o quê? Melhor perder uma oportunidade de trade, né? Normalmente que é a oportunidade que aparece, do que perder dinheiro. Então, essa frase aqui, pra mim a mesma coisa é isso. É a mesma coisa que isso, tá? Então, se você tem pouca experiência no mercado, se você iniciou há menos de dois anos, opere com pouco capital, tá? Ah, voltar eu vou estar operando alavancado. Mas você precisa entender como funciona o mercado, tá? Então, você precisa de experiência, tá? Então, mediante tudo isso, gente, lembre-se, no mercado financeiro, as oportunidades, elas sempre aparecem. Tá? E se não estiver confortável em, em um perfil ou em um trade, né, porque perfil ou trade? Eu falo perfil porque tem gente. Oh, perdão, eu falo perfil. Gente, eita, acho que os mercados estão abrindo. É só um minuto, tá? Perdão, em um perfil ou, ou ou trade em si, por quê? Porque um perfil, às vezes, o cara ele tem um perfil conservador, mas ele resolve fazer scalping. Que scalping, sim, gente. Scalping é uma modalidade agressiva. Ah, mas eu uso o melhor gerenciamento de risco do mundo. Mas é agressivo. Você usa muito da sua energia para executar uma operação. Você tem que estar tá sempre muito focado. Você tem que, é, muitas das vezes, se alavancar. Né? E mesmo que você não se alavanque, você normalmente vai é, se colocar em situações onde você tem que ser agressivo, né? Então, assim, o scalping para mim é, é, um, é um modelo operacional agressivo. O day trade em si é um modelo operacional agressivo. Então, o cara que é conservador, ele vai se adaptar em quê? Em um swing trade, em um position, em um buy in the hood. Então, assim, é aqueles modelos onde onde, onde o cara que é conservador vai se adaptar melhor. Então, lembre-se que o mercado sempre vai te dar oportunidade. Então, se você não estiver confortável com um perfil... Mude de perfil, porque vai ter outras oportunidades né, para você obter resultados. Tá? Mesma coisa num trade. Se você estiver operando comprado e você vê que as coisas não estão tá indo bem, e você está desconfortável, você não está confiante, você fecha aquela operação e vai para outra operação. Certo? Melhor do que você fazer uma execução é esperar uma outra oportunidade. Certo? Ou seja, melhor do que fazer uma execução é esperar... Uma nova oportunidade, certo? O quarto ponto, não menos importante, óbvio, é que você precisa saber estratégias, estratégias objetivas que dão melhor resultado no mercado que você opera. Você precisa sim saber sobre o mercado que você opera. Ou seja, você precisa entender como funciona o mercado que você opera. O mínimo que você tem que fazer é isso, gente. Saber quantos pontos você ganha por contrato, saber é, se existe algum tipo de spread, é, quais são as variações médias do seu daquele ativo que você opera. É... Saber os acontecimentos passados nos piores momentos. Ah, teve o, sei lá, é, a crise do coronavírus. Quanto o mercado variou? Você tem que saber algumas informações sobre sobre essa crise. Você tem que saber sobre o que aconteceu lá em 2008, em 2011. Você tem que saber como o mercado se movimentou ali. Você precisa entender como funciona lá a alavancagem que a corretora te oferece. Se é preciso ou não você utilizar aquilo. Quanto funciona... É, as questões de corretagem, a questão do imposto de renda. Você precisa saber. Isso engloba aquela questão de você precisa saber sobre o mercado que você opera. Certo? Outra questão. Você, pre você precisa gerenciar de forma técnica e sem emoções. Ou seja, você tem que ser muito técnico no seu gerenciamento. Seja gerenciamento de controle emocional, né? Você tem, que, você tem que gerenciar ali, tipo, alinhadinho, você tem que ser disciplinado, certo? Se você botar emoção demais ali no jogo, mano, dá ruim, certo? É, o gerenciamento de risco também tem que ser gerenciado de forma bem técnica, e o gerenciamento do trade system também tem que ser de forma bem técnica, certo? E você tem que obter a base técnica necessária antes de operar. Então isso é lei tá? É, agora saindo um pouco assim dessa questão. Vamos imaginar um quadrante onde temos a habilidade técnica e habilidade emocional. Né? Nesse quadrante, Nesse quadrante, você precisa entender que a habilidade técnicas as habilidades técnicas, né? As habilidades técnicas, elas representam apenas, isso sim, gente, apenas 10%. E resume claramente apenas ao conhecimento técnico. vocês precisam entender isso. E o que está incluso nisso? Trade system, né, que é o seu operacional, e o seu gerenciamento de risco, ou seja, capital, né? E o gerenciamento do seu trade system. E no outro quadrante, as habilidades emocionais, né? Emocionais, né? Que elas representam 90% se resume ao autocontrole. autocontrole, isso aí. Vou botar até de, de verdinho aqui, green, né? Peraí, deixa eu botar aqui, dar um espaço aqui, senão vai colorir tudo. O autocontrole, certo? E aqui eu vou botar amarelinho, para você ter o mapa mental aí, né? O autocontrole, né? Que é, o resumo é o autocontrole, óbvio. Mas aí tá o controle emocional. Tá, vai estar tá incluso aí o seu controle emocional. Emocional. Tem incluso aí sua disciplina, né? Sua disciplina. Durante as operações. Ah, Jonathan. A pergunta que não se cala é. Por que 90%, Jonathan? Por que 90%? Porque são muitos aspectos, né? Primeiro, para mim, quando eu, quando eu entendi esses 90%, eu precisava entender também o que estava incluso nesses 90%. Gente, são muitas variáveis. Essa questão de controle emocional, essa habilidade emocional que você consegue, isso vai incluir você... É, descobrir... Padrões de erro. É, como assim padrões de erro, Jonathan? É, vamos supor que você tem um dia de fúria. Então, tem que existir algum gatilho que te fez ter aquela, aquela fúria. Então, vamos supor que o seu gatilho é que você estava preocupado com o seu aluguel. Então, você acordou preocupado com o seu aluguel. Então, não que aquilo vai te gerar uma fúria, não tô falando isso, gente, mas isso é um pequeno gatilho que já vai incomodar um pouco seu emocional. Entendeu? Então, descobrir padrões é que de erro, né, que te fazem, te levam ao erro é muito importante. Criar planos, né? Isso já inclui é o plano de trading, né? E isso também inclui planos que dão errado. Ou seja, você tem, um, mesmo que você crie um plano de trading, não significa que vai dar certo. Existem alguns aspectos que fazem o seu plano de trading dar certo. Então, se ele dá errado no meio do caminho, isso já afeta um pouco o seu emocional em algum sentido. Certo? E outra coisa é gerir o seu tempo. Ou seja, com base em dados, eu entendi que na segunda-feira e na sexta-feira eu não tinha bons resultados operando o dólar. Então, eu aprendi a gerir melhor o meu tempo. Então, na segunda e sexta-feira, são dias a mais que eu consigo ter um lifestyle melhor, né? Ou seja, dar atenção para minha família, fazer uma academia, dar uma caminhada. Então, assim, são coisas que vai incluir... E vai é, trazer melhor resultado para o emocional. Ou seja, eu vou estar tá, é, me movimentando, eu vou estar, tá, sei lá, vou na casa dos meus familiares, vou para uma praia, vou, sei lá, passar o dia jogando videogame. Então, assim, isso aí é bom para mim, eu vou estar tá feliz. Eu estou em casa, estou operando em casa. Então, isso faz parte, então, gerir o seu tempo, entender os pontos negativos e positivos é bom. Eu entendi que eu não posso é, fazer operações das 9 às 8 horas da noite. Então, eu estou gerindo o meu tempo. Eu entendi que, para mim ter melhores resultados, eu precisaria operar apenas das 9 da manhã até as 3 da tarde. Passou das 3 da tarde, eu não preciso nem mais fazer análise. É só fechar a tela do computador e amanhã é outro dia. Entendeu? Então, nesses 90%, tem várias coisas que vai englobando isso, né? Então, por isso que as habilidades emocionais você precisa ter, e elas são muito mais importantes que as habilidades técnicas. Mas, eu não estou dizendo aqui que as habilidades técnicas são menos importantes. Lembrem-se que eu falei ali em cima, as habilidades técnicas... E, e, ela, e emocionais, elas são obrigatórias. Elas são obrigatórias. Você para entrar no mercado financeiro... Você entrou hoje. Primeiro você, entra, você vai procurar as habilidades técnicas. Gerenciamento de risco, certo? Saber estruturar um trading, como funciona a plataforma, como funciona o mercado que você opera, é, criar um operacional, fazer um gerenciamento de risco no trading system, essas coisas, depois você vai para a habilidade emocional, que você só consegue, é, teoricamente, você vai conseguir mais quando você estiver no mercado ao vivo, que é o controle emocional. Então, esse autocontrole vai te ajudar, né? A ter disciplina nas operações, etc. Tudo isso que eu te expliquei, certo? Então, é, para não ficar muito longa essa aula, né? Até porque não precisa, porque já chegamos em é, uma parte final aqui, eu preciso explicar para vocês que essas não são as únicas questões que englobam a psicologia do trading, certo? Mas se vocês seguirem como regra as dicas e ensinamentos que eu passo a vocês, Lembrando, gente, que tudo isso aqui, essas informações assim, eu, eu além da, do conteúdo em vídeo, além de eu criar as informações em vídeo para você, para ser mais didático, eu mando esse conteúdo para você, para você ler e relembrar tudo, tudo, é, tudo bem detalhadinho. Beleza? É, vocês têm que entender que seguindo as regras e seguindo esses ensinamentos e dicas que eu passo a vocês, é... Com certeza, vocês vão melhorar o seu comportamento diante das incertezas, certo? E terá uma maior chance de vocês terem melhores resultados. Com certeza, vai ser um aumento significativamente grande depois dessa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir até mim, certo? Valeu, tchau, tchau. Vamos para a próxima aula.